Agora eu vou falar como facilitar as reuniões com o seu cliente. Se você tiver as câmeras criadas em Revit, elas vão aparecer nesta área. Aí você pode selecionar a câmera que você quiser começar. Vou colocar na 20. E você pode ver que seria do escritório. E durante a reunião, se eu quiser ir para... Sala de estar, seria só clicar aqui na câmera 22, ela vai automaticamente mudar para essa área. E se eu quiser mudar para a sala de jantar, seria só clicar na imagem 26. Aí você pode notar que mudando as câmeras, elas vão rapidamente para outros ambientes. Se eu for agora para a cozinha, seria só selecionar a câmera 25. Em resumo, com esse processo você pode facilmente mudar as câmeras durante a reunião com seu cliente.